E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Blasfemos. A gente está jogando a gameplay de, da DLC nova chamada Wounds of Eventide. Hoje é o último episódio da série. A gente pretende fazer o final novo final do jogo. Não tem muita leitura, então se prepare aí para o show de horror. Vamos lá? No último episódio a gente derrotou a Cris Santa, né, versão nova dela. A gente foi lá no monastério, lá no começo. Lá no começo. Pegamos um item com ela. Que é este aqui. Santa Chaga da Pnegação. Eu acho, tomara. E antes da gente ir pro último chefe, a gente tem que fazer como se fosse final verdadeiro. E visitar aqueles sete é, altares. E com a, com a pérola. Que não chama pérola, chama outra, co chama outra coisa. Isso, com o peso da verdadeira culpa equipado E aí sim, a gente consegue fazer o final novo. Você fazer o final verdadeiro, fazer o final novo. Porque você precisa chegar no trono. Se você mergulhar nas cinzas, não tem como fazer. Muito então, bem, a gente equipou aí é, as contas de rosário que eu mais gosto de usar. Né? Acho que as mais importantes são a relicária do coração que faz a, tem a regeneração automática do fervor e o que eu acho muito importante é o efígio do pericano que te protege quando você toma um frasco tá ótimo para atacar o último chefe a gente vai usar aí o... a oração do tinto para suas melenas espinhosas vamos lá enfrentá-lo a gente tem um vídeo aí de como fazer o desafio de derrubar as sete Sete altares, a gente já fez toda a gameplay desse jogo, de todas as DLCs. Vou estar tá melhorando um pouco o nosso canal para ficar mais fácil de achar, já que você está tendo muitos acessos de blasfemos. É, ainda bem. <risos> Vamos lá. Eu descobri que tem. Se você usar isso aqui ó, você consegue acertar o, o último chefe antes de, antes de ver ele. Aqui é o um diálogo normal, escutem meus sonhos seus passos se aproximando, tento ainda no sonho falar com você e me apresentar, guardião do milagre, do estandarte de milagre, com um dor intensa, carrega o emblema do, meu, do pai, Suas mãos de, da de vida perícia aguentada, seus olhos com os quais nossa mãe não observa, mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima, além de suas mãos calejadas, além do luto de suas mortes, não, não sei nada sobre você, só o um milagre sabe aí o menininho agora que sua espada cheia de culpa com a minha repleta de ouro colidão, elas viram e marchem em procissão eu amaldiço eternamente seu nome e eu te abençoo eternamente na sua morte Bom, já começamos bem né começamos tomando uma bolinha dele comum você então as travada né? vamos usar isso aqui porque, porque pode usar né? aí é para usar Fazer muito mais trabalho do que deveria, viu? A vergonha. Você estive a sua espelha no qual me viu dormindo. Agora me vê esperto como filho do milagreal. A gente está com 210 mil lágrimas de retenção. É nossa? Beleza. Segunda fase dele. Tomar o um suco, né? Tem que é abrir a espadinha Claro que deu ruim Vamos usar os nossos recursos isso demora demais para fazer esse Ele não é difícil Vamos usar esse aqui agora, para tancar o dano caiu um droga de novo esse, esse ataque de fogo mas mais jardim de defender então a gente só vai usar esse treino. opa muito tranquilinho, né? uma vez que você domina fica muito, muito fácil lembra as primeiras vezes como foi difícil agora como a gente fez o final correto, a gente vai atrás desse espírito que foge e é aí que vai ser legal pra caramba suma blasfêmia será que a gente está gravando? sim vamos lá Vamos falar como da corda. Você libertou sua santidade de uma tormenta angustiante e agora ele caminha junto com as antigas procissões do outro lado do sonho. O berço do milagre penoso a relíquia final, o grau de sangue e ouro que emanou da testa do pai enquanto ele silenciosamente lamentava pelo momento de sua contenção abençoada. A primeira relíquia está aqui no topo da montanha de cinzas ao lado do trono virado no qual sua santidade foi agraciada por nossa dor milagrosa. E agora sua comunhão final com o milagre o espera. Só você saberá o quanto dele penetrou em seu coração culpado. Mais uma vez para conseguir subir aqui, ó, você tem que quebrar os sete altares. E aí, como a gente está com os itens aí da DLC, ó, que acontece? O trono emerge das cinzas até os céus. Ó, oh, que legal! E agora a gente não pode mais usar o nosso poder. Olha que coisa horrorosa. Seu é golo. Aqui estamos, meu vulto rubro e você, neste lado do sonho. O milagre se me transformou num sentinela de seu lar sagrado. Esse é o meu novo chamado. O que você espera encontrar aqui, além da cinza ofuscante que ameniza nossas feridas e do vasto horizonte sem fim? O caminho dos caminhos termina, terminou, e com ele, sua penitência, agora que seu corpo, assim como o meu, seja banhado em sangue. Este será o seu lugar de descanso final, mas ninguém poderá zelar por você. Não há sentido em recuar perante os desejos do milagre. Oh! Ele fica aparecendo aqui no cantinho, viu? Ah, é. Quase! Hum, vamos. Não suco. Uma coisa importante é que se por acaso você for derrotado nessa fase, não tem problema. Você volta direto para cá. Mas nem que não tem problema. Batei medo bastante, viu? Sangue, pois, só derramados nos aproxima da verdadeira santidade. É esquisito essa conversa. Olha lá, ó. Uai, bateu em mim Oh, droga. A coisa não vai bem, viu? Tá demorando <risos> A gente não tem mais nada A gente não tem mais nenhuma poçãozinha Eu Mas tu o querer. Vou ficar de trás dela, quietinha dessa vez. -se o que é esse frio que nasce em minhas entranhas? Será a morte da minha alma, da minha gente, do meu ser? Quase, tamo quase, estamos quase Tô mal. Ainda não acabou Aí, ele nem sequer mostrou, ele tinha mais uma fase viu Minha tarefa final está concluída Partirei, assim como todos aqueles que me amaram, agora afunderei nesse mar de nuvens, nesse reino de pó, e luzes bruxeleantes. Oh, que beleza! <risos> ah, foi bem rapidinho, deu nem pra ver que cortou ele no meio. SUMA BLASFÊMIA Agora, agora vem a final, né? A gente estava protegendo isso aí. Ele estava protegendo isso aí. O Guardião caiu. A verdade final está à espera, a afronta final. Agora avance pelos mantos bordados com uma luz. Oi que coisa esquisita! Colocar na aí, penitente que chega à nossa presença, trazendo culpa para o mais sagrado dos locais, para os templos mais proibidos, violando todas as leis e assim profanando sua santidade em pessoa. Somos a vontade suprema, pois não há milagre que não brote do nosso desejo, que não seja nosso reflexo. Que não seja a nossa palavra, a palavra que se fez carne e então foi santificada. Penitente, a luz pálida e inerte deste vasto horizonte fere os seus olhos? Muito legal, eles falam em de jogral. Dessa procissão, mais antiga do que nós, que se estende à sua frente sem fim nem começo? Dessa irmandade de almas angustiadas, prisioneiras da própria condenação e bênção? Esse é o caminho das procissões ancestrais, o reino que o milagre construiu com fios de sonhos, um domínio onde a fé se unificaria num único e ininterrupto ato de adoração, que nos daria a luz e o tempo, que nos tornaria eternos e mais ativos altivos do que o próprio céu. Você veio até esse lugar para expiar seus pecados colocando um fim nesta obra, a destruição da nossa carne que já foi palavra e que agora não passa do silêncio, fazendo-nos baixar os nossos olhos, abandonando o milagre. E por isso nosso último desejo é a sua condenação eterna, na vida e na morte, na fome e na sede, no sonho e na vigília enterrado sob camadas de cinzas, as cinzas de sua carne, ossos e tenão, com a face execrada, com o nome esquecido, para todo sempre. Nenhum penitente, nenhuma penitência pode espiar esse pecado. É muito difícil ler com eles falando. Mas, bom, esse é o preço a ser pago pela blasfêmia máxima. Que beleza! Olha só que bonitinho <risos> Sensacional Sensacional esse final É um menininho retorcido, meio que agradece o penitente, né? Tudo vinculado a um milagre começa a se desintegrar. Sensacional. Sobrou a Cris Santa e o Homem da Corda. Tem nome, tenho certeza. Isso aí pessoal. Acabou. Blasfemos. Aí tem todos os créditos, coisa e tal. E depois dos créditos tem mais um negocinho. Olha só isso. É estranho, né? É bem estranho. Isso aí só vai aparecer no próximo Blasfemos, Blasfemos 2, que sai em 2023. Tomara que não atrase esse jogo aí. Um baita jogo foi sensacional. Agradeço a todos que acompanharam essa DLC3 e conheceram agora o nosso canal. E agradeço a todos que assistiram a série desde o começo aí. A gente está fazendo anos que nós. É, estamos gravando aí Blasphemous desde que lançou. É assim então, pessoal. Muito obrigado. deixa o seu like se gostou. inscreva -se no canal, dá nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Blasphemous é um baita jogo indie e também um baita Metroidvania e baratinho. As DLCs gratuitas. E deixa um comentário pra gente, a gente gosta de estar lendo e tenta responder, ajudar aí vocês na gameplay. Que nossa, nas nossas, nossos vídeos não são assim, muito bem organizados, vamos dizer assim. <risos> e fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!